Rogério Galvão aqui do site unicodono.com.br estamos aqui no stand de tiro hein? e nós vamos fazer aqui um teste ao vivo é... de um tiro aí com uma Magnum 44 hein? olha que bacana aqui, o vidro está preparado então estamos aqui nesse stand de tiro, túnel balístico de uma grande fábrica de vidros blindados aqui em São Paulo mais para frente nós vamos revelar essa empresa aí nos nossos canais. Pode ver aqui diversos testes aqui, ó, que são feitos em vidros aí de blindadoras, muitas vezes renomadas aqui no nosso país, hein, e que não aguentaram não. Mas nós vamos aqui passar esse teste, eu acho que vocês vão curtir. Olha que legal aqui, a bala está pronta aqui já. Magno 44. O disparador está ali. E vai meter bala lá no vidro. Tem ali já uma mira. Mira laser? Mira laser. Era só um minutinho que eu vou pôr meu fone de ouvido aqui, né? Então vamos lá. Se preparado preparado, pode falar. Um, dois, três, louco! Eita, nossa! Pode filmar lá. Posso ir lá? pode. Vamos lá ver. Aí, ó. Deve estar quente aí, né? E aí? intacto não passou porque vidro blindado é coisa séria blindador é coisa séria pessoal vocês têm que saber escolher uma empresa séria, uma empresa que se preocupa com a vida das pessoas pensam que é, o teste é só um tiro? não o teste de aprovação do nível 3A é, você tem que, não só do nível 3A mas todos os níveis, mas você tem que é, fazer a simulação em 5 pontos no vidro do mesmo vidro, certo? e ele tem que segurar de acordo com o nível, de, do, do nível da blindagem então nós vamos dar mais tiro aqui nesse stand nesse túnel de tiros aqui nessa grande empresa de vidros segura aí que nós vamos mostrar mais, vai continuar e para vocês entenderem bem, uh, o teste da Magno 44, que eu acredito que é a arma de mão mais forte, né? mais forte, mais forte que existe aí no mercado, o padrão de um, um vidro, ele, ele forma essas saliências aqui, alguns chamam de tetinhas, ah. mas esse é o padrão, não pode estourar e pelo impacto que dá ele segura e forma essas saliências. Vamos lá, vamos dar mais tiro então. Vamos lá para o segundo um... tiro, o segundo teste de blindagem nível 3A, Magnum 44, segundo tiro do vidro. Vamos lá. Aí. Vamos lá ver. Tá aí. Afastando. As saliências formadas, sem. O vidro transpassar. Vamos lá que tem mais, hein? Então aí as marcações. Faltam três tiros nesse vidro. Vamos agora pro terceiro tiro. Vamos lá. Vamos lá. É uma pancada, hein? Tá aí. Não passa. Vamos lá, mais um, agora o quarto tiro, senta o dedo, vamos lá, aí, Vocês verem aqui que está tudo intacto. Vou fazer assim. Top! Falta um. Ó, agora vamos lá. Último tiro. O tiro central, de misericórdia. Vamos lá. Vamos lá ver. aí, intacto e aqui nada furado, nós utilizamos a, a, a arma mais forte de mão que é a 44 e vocês viram aí que o vidro tem altíssima qualidade, suportou o teste exigido pelas autoridades e, e é isso que vocês têm que se preocupar aí na hora de blindar um carro. Saber não só a blindadora, mas o vidro que está sendo utilizado no seu veículo. Legal? Vamos ter mais matérias e vamos aí mais para frente é, revelar essa empresa aí que tem feito um excelente trabalho de altíssimo nível, altíssima qualidade aqui em São Paulo. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.